Como é que é treinar pra uma maratona? Ser maratonista é só o cara que completa 42,195? Ou é ser maratonista é o cara que abdica, que arruma tempo no seu, no seu dia? A transformação tá nisso. Olá pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro podcast do Corrida Perfeita. Pois é, a gente tá aí, buscando novos horizontes, novos caminhos para chegar até você com informação de qualidade para tanto melhorar a sua corrida como a sua vida porque a gente não tem como diferenciar uma coisa da outra lembre-se sempre do que você faz no pequeno, você faz no grande então, a gente está agora aqui experimentando ué, falei a gente? pois é, a gente porque eu não sei se você sabe também mas o Corrida Perfeita é muito mais do que eu essa voz que você fala, o André Ascar sou eu, Thiago, meu sócio Aí tem o Rubem, o cara do vídeo, do som, do áudio, Gisele, todo mundo, mas hoje tô eu e o Thiago aqui para conversar um pouco, dar esse pontapé inicial nesse novo caminho, nesse novo formato que o Corrida Perfeita está construindo agora para chegar até você esse conteúdo de muito valor, de saúde, de corrida de consciência sobre as coisas que a gente faz. E aí, Thiago, tudo bem com você, cara? Tudo, cara. Coisa boa né, antes de começar esse podcast, mandar um oi pra todo mundo aí. Como o André me falou, quem não me conhece, eu sou o Thiago, um sócio do André, ajudei ele a colocar a metodologia na internet, né, o Corrida Perfeita. E vamos agora com esse podcast, trazendo esse conteúdo, como a gente até conversou um pouco antes de gravar aqui, com o objetivo de incentivar as pessoas a permanecerem no esporte, né? assim como iniciar na corrida é importante ou iniciar na atividade é importante, mais do que isso é necessário você ter continuidade para ver esses benefícios sendo gerados na sua vida de uma forma geral e a gente quer trazer aqui outras pessoas, entrevistas com outras pessoas para a gente ter conteúdo realmente que contribua com a continuidade acima de todos Não, de todo mundo, de todos no esporte Isso, na, isso na, é bem legal esporte, né? a gente trazer para eles, falando sobre essa questão da constância da continuidade essa semana, né, Thiago, a gente atingiu a marca de 200 mil seguidores no, no Instagram acho que no Youtube a gente está próximo disso e essa continuidade é dada muito pela constância do trabalho do Corrida Perfeita que você conseguiu implementar junto com a nossa equipe. De estar constantemente fornecendo material, conteúdo para as pessoas, para estar ali de uma forma, digamos, consistente. A gente aplicando segunda-feira tem um conteúdo, terça-feira tem outro conteúdo, quarta-feira tem outro conteúdo, um vai no YouTube, um tu vai lá... É uma consistência. A própria consistência que a gente traz pro esporte, a gente fala para as pessoas, para a vida, pro nosso trabalho, que é o que a gente trabalha também aqui. Sim. Como é que você conseguiu estruturar isso, cara? Pô, tu já estragou o negócio <risos> todo, né, meu? Bora, meu irmão! Isso aqui é ah, só um... Só, <risos> é só para você vocês terem ideia, o objetivo desse podcast <risos> era eu entrevistar o Andrei para vocês conhecerem um pouco mais do Andrei no esporte, na vida, como é que ele enxerga o esporte para a vida dele. Mas ele inverteu um pouquinho a bola, então vou responder a <risos> pergunta dele e daqui a pouco a gente volta para o Andrei para a gente ter as respostas que a gente queria ter dele aqui hoje para você conhecer o Andrei no esporte e a vida dele com atividade física e tudo mais. Mas em relação a essa consistência que você mesmo citou já te respondendo, eu acredito que o segredo para a gente ter essa consistência, assim como no treino, assim como na atividade física ou tudo que exige regularidade na vida, é a gente Buscar acima de tudo fazer, né? Quando a gente fala no treino, é melhor você ir lá fazer um treino de corrida, não fazer aquele planejamento que você queria, aquela perfeição, mas você pelo menos fazer, né? É sempre um treino mal feito, é sempre melhor que nenhum é treino. Sim, né? exatamente. Você lembra que lá no começo do Corrida Perfeita, quando a gente iniciou a geração de conteúdo, antes mesmo de ter um programa de treino para os atletas praticarem em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, a gente começou a trabalhar com esses conteúdos e a gente até falei de um podcast recente que eu participei de um amigo do Maurício, que trabalha com vídeo, da OSE, da Escola Oze que a gente trabalhou com o que a gente tinha, né? os recursos que nós tínhamos naquela época eram a GoPro que você tinha, nossos celulares e nossa disposição né? em preparar um conteúdo, pensar e gravar. Então eu acredito que a consistência que a gente tem hoje, a qualidade dos conteúdos que nós temos hoje em 2019, que estamos gravando aqui agora, advém lá dessa capacidade de buscar fazer antes de qualquer questão de condição, né? Quando a gente fala de da corrida, é a mesma coisa, né? Às vezes o cara está buscando o tênis perfeito, o relógio perfeito, o horário perfeito, ao invés de ir lá fazer, né? Exatamente, por isso que eu joguei essa bola para você, Mané, para as pessoas entenderem como é que uma coisa é feita do lado, digamos, empresarial do Corrida Perfeita, da maneira como que a gente consegue atingir os nossos objetivos. Porque se não fosse o passo a passo, o cotidiano, o processo, né? Que a gente tem que estar tá focado no processo. Você está ali dentro. Porra, é o treino, é um passo atrás do outro. É a produção dos nossos vídeos. É, a, é como que a gente vai chegar no pessoal para falar para eles, explicar toda a nossa metodologia, tudo que está na cabeça. Tudo mais. Se a gente pensasse só no ponto final, porra, eu quero atingir um 200 milhão, mil, mil, milhão de pessoas. Eu quero chegar em tantas pessoas. Não ia dar certo se a gente não fizesse o passo a passo. É a mesma forma com o treinamento. O, o que a gente tem que fazer. A própria dinâmica do, da nossa metodologia é dessa forma, é o passo a passo, é você primeiro trabalhar com a consciência sobre tudo o que você vai fazer, depois o treinamento que você vai aplicar. E a consistência com o nosso tema de hoje. É isso que a gente vai falar e é isso que você vai me entrevistar. Agora Exatamente. vamos lá. Vamos até devolver a bola, né? <risos> até lembrando que essa canequinha que tá na nossa frente aqui, para quem tá vendo em vídeo vai ver isso, mas lá no site do Cuida Perfeita tem ela na lojinha, ela diz, né, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos diariamente, mas importante de qual esforço que você vai tomar, é importante você tomar algum esforço, né? tomar alguma atitude, tomar alguma iniciativa para sair do outro lado. É, outro dia mesmo eu estava vendo um TED Talks desse aí que vocês encontram no YouTube e tudo mais, era do cara, como qualquer pessoa pode ser, fazer algo fenomenal, né? Aí o cara trazia com um exemplo justamente um quadro do, do Brad Pitt lá, desenhado à mão, uma foto que o cara foi lá e de sua mão no quadro. Aí o cara, porra, você consegue fazer esse quadro todo, né? Isso aqui, uhum. porra quase ninguém fala que sim, poucos no mundo conseguiriam fazer com perfeição mas ele vai lá e diminui esse quadro todo em pequenos quadradinhos como se fossem os pixels ali né? exato, você consegue pintar um quadradinho de, de cinza? pinta, qualquer um pinta, então se você vai pensando de quadradinho quadradinho você vai alcançando esse objetivo Show. e é assim que eu venho trabalhando também no próprio treinamento, a constância dos meus treinos fazem com que pequenos esforços diários façam eu consiga atingir os 100 km correndo, uhum. que eu consiga ter bons resultados na maratona, na meia maratona, em todas as atividades, até mesmo no próprio teatro que eu venho me aventurando por agora. Legal, isso tem até a ver com a primeira pergunta que eu ia trazer para você, que muito além do significado dos resultados, né, ter constância para bater seus recordes, alcançar objetivos em novas provas ou outras distâncias que você se aventure, é, o que, que significa para você, em termos de resultados pessoais, assim, ser constante no esporte, ter uma regularidade semanal na atividade física, por mais que uma vez ou outra tenha algum problema, fica doente, tem uma pequena lesão aqui para voltar, mas a gente sabe, desde o começo que eu trabalho com você, que você é um cara muito regular na atividade física. É, e tirando essa parte de resultado, o que, que você enxerga de benefício para a sua vida, de uma forma geral, ser regular em atividade física? Cara, vamos vamos ser bem sinceros. Eu não gosto muito de sofrer. Você gosta de sofrer? Não, todo mundo busca todo mundo busca ser feliz, uma alegria mais tranquila, né? eu então, de certa forma, inverteu o sentido do sofrimento na sua cabeça, né? Você entendeu o sofrimento como sendo algo para você atingir seu objetivo. E nesse sentido, para eu atingir meu objetivo com o menor sofrimento possível, a atividade rotineira, por assim dizer, ela me proporciona isso. Porque além do, daquele problema de estar sempre voltando, sempre reiniciando a atividade é sempre um problema Porque você está agredindo o seu organismo, porque ele está querendo sempre atingir uma homeostasia, um equilíbrio Se você atinge o equilíbrio do seu organismo com atividades diárias o que para alguém pode ser impossível, sei lá, fazer 50 km por dia, vamos dizer assim, a partir do momento que você já faz isso diariamente, você bota nessa programação, o seu corpo se adapta a isso, fazer isso deixa de ser um sofrimento. Eu lembro até esse exemplo que você está dando aí de uma, uma notícia que saiu uma vez de alguém acho que nos Estados Unidos o cara corria 50 km por dia para ir trabalhar. Ele isso. corria 20, 20 e poucos e voltava depois do fim do dia e já era... O corpo já estava pronto para aquilo, né? o treinou para aquilo. Já tá estava né? pronto, então ele, para ele treinar, para ele ter um certo desempenho, ele não precisa de muito. Agora, se você está sempre parando, recomeçando, fazendo de novo, você gera um sofrimento no seu organismo, tanto fisiológico quanto psicológico, para você quebrar aquela barreira. E pensando sempre no objetivo a longo prazo, que é o que eu penso para mim, porque eu acredito que na vida a gente tem que ter objetivos, mesmo que sejam objetivos, sei lá, bestas, idiotas, mas que você tem um horizonte para onde você está mirando a sua vida, né? E um dos horizontes da minha vida é chegar com 100 anos, 105 anos de forma saudável e quebrando o recorde de velocidade dos 100 metros rasos, né? Que tá ali com o Com os vovôzinhos lá, com o vagazinho. Pois é, legal. uma besteira, uma estupidez, é, mas se eu chegar lá com saúde, com 105 e correndo, meu irmão, eu já vou ter ganho muita coisa. E nesse sentido, a maneira de ter a disciplina, que nada mais é do que fazer todo dia a atividade, me faz com que todo dia eu faça atividade numa intensidade e muitas vezes num volume menor no que é necessário se eu estivesse sempre recomeçando, sempre fazendo de novo. Então me dá um prazer, me dá uma satisfação eu botar isso na minha rotina, porque isso me traz a disciplina para eu atingir o meu objetivo, meu objetivo final. E além, é claro, da saúde que isso tudo traz no caminho, né? Que era outra coisa que a gente estava conversando outro dia, que as pessoas hoje, em, ou outro dia hoje em dia, né? Que as pessoas, elas não estão procurando ter uma vida boa, né? As pessoas estão procurando sobreviver. Chegou lá no médico, bateu os resultados do, do exame cardíaco, do, dos níveis de triglicérides, essas coisas todas. O médico lá deu um tapinha nas costas e, porra, beleza, você tá bem, vai nessa. Mesmo o cara não estando fazendo nenhum tipo de atividade física, mas os números lá do médico falaram isso. Mas cara, eu não quero só isso. Eu quero atingir coisas a mais, eu quero a mais, então eu tenho que buscar mais, eu tenho que fazer mais do que a média. Eu não quero ser medíocre, eu quero uma vida melhor, porque o que está na média hoje em dia não é o que eu quero para a minha vida. Tanto no esporte, quanto na vida em si, social, vida familiar. Então a gente tem que estar tá buscando sempre melhorar. E essa constância fazendo o pouquinho a pouquinho a cada dia, pintando quadradinho ali, quadradinho, até você pintar o grande quadro, é que é o grande segredo. É isso é que dá o prazer da constância, porque você vai visualizando o seu quadro pintado da sua vida da maneira como você quer, pintando quadradinho a quadradinho, porque se você quiser fazer o negócio todo de uma vez, cara, vai dar um esforço tremendo e muitas vezes vai te gerar um fracasso, um... você não vai atingir o seu objetivo, você vai se sentir frustração, frustrado, né? essa é a palavra que estava me faltando na cabeça. E a meu ver, a gente vive uma sociedade hoje frustrada porque tá todo mundo querendo as coisas de forma imediata, uma coisa rápida. Então o cara vai lá, se acelera, faz aquele negócio de uma vez só para atingir aquele objetivo logo de uma vez. Ele não sabe nem por que, que ele quer aquele objetivo. Meu amigo fazendo uma meia maratona, uma maratona, vê a esposa fazendo, se ela faz eu também faço, né? Isso. E quer lá repetir aquilo em dois meses, talvez. E faz e acabou, sacou? Ele não está curtindo o processo. Ele não está pintando um quadradinho, um quadradinho para uma vez para pintar um grande quadro que ele está enxergando. Porque muitas vezes até as pessoas não têm esse grande quadro, o que, que ela pintar. quer então, onde o é olho, que ela quer chegar? Um pra frente, né? Não olha para frente. Eu gosto de trazer essa abordagem é, sempre fazendo assim uma fazendo as pessoas refletirem para você enxergar por dois pontos de vista. O ponto de vista do hoje, o né, um pequeno quadradinho, porque hoje que você já faz no seu dia a dia, o hábito que você cria de cuidar da sua saúde, de ter uma atividade física regular, faz um bem hoje, atualmente, né, você olhando para hoje, e construir esse quadro maior, esses objetivos que você estabelece a longo prazo. Chegar a uma velhice, como você falou, dando esse exemplo é. de que é chegar aos 100 anos com, com saúde, batendo recorde, né? Até esses dias Mas, eu, eu tive dois sempre... exemplos na família, ah. só para complementar, né? Família, familiares próximos, na verdade, né? Eu tive é, uma perda na família do meu avô, que faleceu com 85 anos, mais ou menos. E passou por um período nos últimos anos de muito sofrimento, né, sofrendo muito, foi uma pessoa de vícios, né, fumava pra caramba, nunca teve essa, essa, essa atitude realmente de ter uma, uma vida mais ativa e saudável. E uma semana depois eu estava visitando alguns parentes com minha esposa e eu conheci uma senhora, que eu até compartilhei no meu Instagram a foto dela, com 91 anos, que você olhava para a pessoa assim parecia que ela tinha 60 em termos de, de, de saúde mesmo, né? você olhava a energia dela. Eu perguntei se ela tinha algum vício, se ela tinha tido algum vício na vida, ela falou meu vício é fazer atividade, é caminhar, fazer ginástica todos os dias. Né? Então, esse horizonte a longo prazo também de ser enxergado, dá para você casar as duas coisas. Né? Olhar para o benefício que a saúde, cuidar da saúde traz hoje, sem simplesmente estar preocupado com a taxa que vai sair no exame, como você mesmo falou, é aquele paradigma da doença. Eu não estou doente, eu fico de boa. Se eu ficar doente, eu tomo remédio, eu vou no médico, se não tá resolve não tem por que consertar. E né? volta para a zona neutra. né? Até no, nos meus estudos sobre, sobre hábitos de saúde, eu ouvi falar sobre um negócio chamado paradigma da doença. Né? A maioria das pessoas vive, vive nesse paradigma. Tô doente, tomo remédio, vou no médico, volto para o meu estado ali, natural, né? sem problema nenhum. Se eu ficar, eu tomo de novo e volto. E o paradigma da saúde significa que você está buscando constantemente manter um nível de saúde elevado e nada impeça que você tenha uma doença. Né? Todos nós vamos morrer, vamos ficar doentes, temos probabilidade disso acontecer, mas você está sempre em busca de uma vida melhor, não está esperando o problema acontecer. Né? E isso é o que a maioria das pessoas acaba vivendo. Sim, o ponto que eu ia te interromper, ainda bem que não lhe interrompi para você concluir a sua sua ideia, é que a gente passa por uma questão de percepção né? tudo passa pela nossa cabeça, a percepção o que é estar bem, o que é estar mal né? o que é o bom, o que é o ruim tudo passa pelo quadro que você pinta da sua vida tudo passa pelo onde você quer chegar, onde você quer atingir tem gente que, pô, eu quero estar bem e estar tá bem pra mim é tomar uma cerveja todo, todo dia eu tô bem é correr todos os dias e nesse quadro, nessa pintura, é extremamente importante que a gente pinte pequenos objetivos no meio do caminho, para a gente não perder esse quadro todo, né? Quando a gente fala em estar bem, o que é estar bem, cara? É só você estar com as taxas mais uma vez em dia? É você correr 10 quilômetros todos os dias? O que é estar bem para você? Porque a gente vai para uma questão psicológica, para o seu printing, né? Para o que você imaginou, para o que você colocou na sua cabeça, o que você quer atingir. Um nível mais emocional, né? É. Porque tudo é emoção, a gente passa, a gente vive através das emoções, a gente percebe o mundo através da emoção Então você tem que fazer coisas que te emocionem, por assim dizer, para você sentir que você está vivo E o esporte é uma atividade competitiva muitas vezes, eu gosto de praticar esporte, eu gosto de praticar esporte de forma competitiva Além dessa questão de me gerar a emoção, de eu estar me superando porque aí a gente entra em outra questão, você está superando, superando a quem, superando o que, Qual a referência que você está utilizando na sua vida para você se medir, digamos assim? Você está se medindo com que régua? Com a régua do cara que não sai do sofá? Com a régua do cara que treina todo dia? Com a régua do profissional? São várias réguas que a gente vai utilizar na nossa vida, por mais que a gente fale, que a gente pense que Pô, tem que pensar só em mim, eu tenho que ser só eu, não sei o quê, eu tenho que pensar no meu benefício mas, claro, você tem que pensar no seu benefício, mas quem você quer se tornar? Tem uma referência, né? Você tem que ter uma referência de onde você quer chegar. Então, a partir do momento que o esporte traz certas referências do cara, eu quero sentir essa emoção do que é ir para um mundial de Ironman. Porra, isso parece ser legal. Você traçou uma meta para perceber aquela emoção, e você tem uma outra emoção, que é, cara, como é que é treinar para um mundial? Como é que é treinar para um Ironman? Como é que é treinar para uma maratona? Ser maratonista é só o cara que completa 42,195? Ou é ser maratonista é o cara que abdica, que arruma tempo no seu, no seu dia? A transformação tá nisso. Você se tornar um maratonista é muito mais do que só percorrer 42,195. Todo um processo até lá. É né? todo um processo até lá. Porque percorrer 42,195, qualquer um percorre o que eu vai percorrer se arrastando mas e como você quer percorrer isso quem você quer se tornar você quer se tornar aquele cara que tem a medalha aquele cara que larga pega o metrô no meio do caminho vai lá e termina e pega a medalha e fala que é maratonista? tem gente que vive disso tem gente que vive assim tem gente que vive a emoção só do, do like do instagram do like do facebook sacou de botar lá no Instagram. de que, é que alguém né? está reafirmando ele olha você existe você é um cara legal toma um joinha pra você o cara não tem a segurança em si A segurança que o esporte dá A segurança que você construir Porque você sabe o quanto que você vai sofrer No treinamento, você sabe o quanto que Caceta, foi difícil para chegar A cruzar essa linha de chegada Em 4 horas, que você, que você queira 3 horas, o objetivo que você traçou Porque ainda, isso ainda vai trazer Uma força interior De que você consegue fazer qualquer coisa Que é a coisa mais real que existe E tudo isso, dentro de uma consistência, de um passo a passo E você vivenciar esse passo a passo Você sentir esse passo a passo Isso torna a sua vida mais Viva Porque você está percebendo o seu caminho A cada passo Você não deixa para viver só na hora que você chega Só na hora da conquista Você está vivendo a cada pintura a cada quadradinho que você está fazendo Toda, né? etapa é é, Toda etapa é importante Toda etapa é A pequena ou a grande né? Você perceber todo esse caminho isso, cara, e se você não tá gostando, por exemplo, você é um corredor, porra, não tô curtindo isso que eu tô fazendo, cara, vai procurar o remo, não tô gostando do remo, vai procurar o vôlei, pô não gosto do vôlei, vai escalar, vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa que te traga prazer, eu gosto muito da corrida, porra, gosto demais, eu gosto de tudo, da questão da liberdade... De ser você com você mesmo, com as suas pernas, você cansou, você para, você não cansou, você não para, não tem marcha para você trocar, é você que vai superar tudo aquilo. É um poder interior de você atravessar todas as barreiras, independente do que chegar na sua frente, você tem que lidar com isso. Tem gente que prefere esportes coletivos, de estar aquela união e tudo mais, que é legal aquela energia de você participar junto com os outros. Outras pessoas preferem um esporte individual, que aí não depende dos outros para conseguir isso. E vai da personalidade de cada um. E você tá feliz com o que você faz no passo a passo, é importantíssimo para você conseguir concluir esse quadro maior. Assim é no esporte, assim é na vida. Show de bola. Esse podcast aqui é do jeito que o Andrei gosta, né? falar pra caramba, aquele fica à vontade. Ah, Beleza, ele não falou nada meu né? Vale Falei, mas você, você é o beleza. cara que gosta de falar, né? então o é. podcast acho que é o seu lugar. Então, assim, é. Vamos continuar então aqui pra gente avançar, porque em virtude de tanto de coisa que você falou, me vieram várias outras na cabeça aqui, mas se eu fosse trazer, o negócio ia render aqui umas duas horas, o cara que de repente está escutando a gente aí correndo 5km, ele ia ter que fazer uma maratona. Bora, mas depois vamos a gente lá. faz o parte 2. É, a gente vai voltar velho. nessa parte de regularidade no final um pouquinho ainda, mas eu queria que você apresentasse, até para quem não te conhece a fundo, eu acho que a gente nunca falou disso assim, de forma muito constante nos nossos conteúdos. Como é que a atividade física começou na sua vida? Assim, qual foi a, Falando até de referência, que a gente citou agora há pouco, né? qual foi o teu referencial para começar em atividade física, sendo corrido ou não, e permanecer em atividade até hoje? Cara, atividade física sempre teve presente na minha vida, né? Eu sou irmão, segundo filho da, da família, e a gente, nossas brincadeiras sempre eram competitivas, né? Então, além da atividade física, sempre houve a competição. Tinha primos mais velhos, meu irmão mais velho, então isso sempre me estimulou a ter as atividades na, na, da forma competitiva, assim, a brincadeira, fiz judô, fiz natação. Quando, quando mais novo, sempre tive a influência do meu pai, meu pai tinha... tinha... Desde sempre aquelas mesas de supino, tá ligado? Aquelas com base, e com ferrinho e tal, zanilha. Meu pai fazia supino toda noite, chegava em casa, treinava, já fazia um treinos de força com os halteros Até hoje ele treina do jeito dele, Eu já tentei ensinar pra ele fazer <risos> uns um negócios Mas é complicado Mas ele tá fazendo, né? Tá fazendo, tá em e movimento E a imagem que você criou, né? Que é uma Sim, coisa diária, constante É né? constante, é atividade, todo dia ali e tal, ia brincando Outro grande influenciador na minha infância, nessa questão também competitiva foi o, o Guilherme Paulo que ele é hoje um dos maiores corredores de aventura do, do mundo aí. Porra, a gente morava na mesma rua ali, eu lembro que ele ia para casa da avó dele, e aí domingo de manhã eu já ia bater lá, a gente assistia Tarzan, comia um, um pão pão com manteiga na chapa que a vó dele fazia e a gente ia jogar bola, sacou? aí jogava bola, acordava meu irmão, meu irmão ficava no gol, já ficava brincando era sempre essa atividade a gente sempre brincava, sempre arrumava alguma coisa daqui a pouco a gente pegava a bicicleta e ia dar um, um rolé de bicicleta e fazia pistinha de bicicleta como se fosse é, Fórmula 1, a gente pintava o balão da, da rua e fazia com tomada de tempo, escambal Fazia, depois botava lá 10 moleques com bicicleta, tudo junto, se batendo lá, fazendo as corridinhas. Então a competição, o esporte ali em si, sempre foi uma forma de me afirmar, né? Tanto com os amigos, aquele cara que fazia a brincadeira tudo mais. Nessa época, ainda antes dos 10 anos, aí, pô, com influência dos amigos, tinha a Maratinha, que era junto com a, a Corrida de Reis, Corrida de Reis Mirim. A gente chegou a brincar, a treinar, de participar disso para ganhar... Então, atividade física, o esporte, sempre teve na minha vida como uma brincadeira. Meus jogos sempre foram esportivos de brincadeira nesse sentido. E assim eu fui ficando mais velho, aí começa a questão na escola. De, pô, você tá sempre junto com a galera, tudo mais. Aí, pô, você é do time de futebol, vai lá, faz a escolinha, você tem um negócio pra treinar. Eu nunca fui muito bom no futebol, mas eu sempre fui um cara que quis jogar bola. Então, eu me esforcei bastante. Né? muito pela influência do como é o futebol né? para nós brasileiros e acabou que eu me desenvolvia bem no esporte por conta disso as atividades só que eu via que eu não era um cara muito técnico né não era muito habilidoso, não, não era nem o Messi não, né? eu era o cara que tinha que se esforçar pra caceta para conseguir alguma coisa para fazer diferença eu tinha que ir atrás e eu tinha essa consciência desde pequeno não adiantava eu treinava para fazer um olé mas meu irmão meus olés eram sempre um negócio meio complicado então eu tinha que treinar mais do que os outros para fazer as coisas não tinha essa coisa nata eu tinha que treinar bastante e assim foi foi da escolinha eu mudei de uma escola fui para outra escola e o futebol já me trouxe um novo patamar quando eu cheguei na nova escola porque eu já vinha treinando cheguei lá já fui para o time da escola aí nesse time da escola já, a gente já se destacou fomos campeões é, brasileiros de, de futsal né do, do GDF jogos escolares do centro federal Pô, e aí já me dá um novo patamar, aí o esporte já te, te reafirma, né, como gente, digamos assim, dentro da escola, te dá um, uma certa linha. E nesse sentido, fui crescendo dentro do futebol, jogando bola na escola, fui vice-campeão de novo, no futsal, não sei o que, jogando, e numa posição onde exigia muito do meu físico. E eu, o que, que eu fazia com o meu físico para melhorar? Eu corria. E isso com 14 anos, 13 anos, eu corria fora da, da do treinamento é é, porque além disso de correr uma coisa que eu sempre gostei da independência da atividade física é que aos 13 anos, quando eu mudei de escola, não foi nesse meio período de 14 anos eu ganhei de presente de aniversário uma bicicleta que eu, minha madrinha me deu que era maneira de eu me locomover porque eu já não aguentava mais chegar atrasado na escola ou ser o último a ser pego na escola porque eu sempre chegava atrasado, meu pai me deixava tarde eu ficava refém daquela situação Aí eu ganhei uma bicicleta, que eu tinha falado com a minha madrinha, falei com a minha mãe. Aí elas me deram uma bicicleta, a casa do meu pai ficava uns 15 quilômetros da escola, e eu comecei a ir pedalando todo dia. Ia para a escola, voltava da escola, né? E também era um menino doido que ia de bicicleta para escola, né? Todo o, mundo o ia anormal. Educar, É, mas tava lá ainda de bicicleta, tal na atividade, porra, e a liberdade que me dava. Até que eu fiquei mais velho, também os treinamentos de, de do futebol, que depois ainda fui pro time de vôlei também na escola... Acabou que eu chegava em casa às 11 horas da noite. Aí acordava pra estar tá às 7 h da manhã na escola pra pegar a bike e a preguiça, né? Acho que tu podia treinar pro Decato para pra Olimpíada, mano. Já fez de tudo. Porra, né? eu vou amarradão, <risos> velho. Isso aí, porra, é fácil. Só não tive a oportunidade. Porque esse negócio da oportunidade é que faz muitas vezes as coisas, né? Porque eu fui jogando bola, aí fui pra faculdade, cheguei na UniB. Aí, pô, tem um time, vamos jogar, e eu sempre quis jogar um campeonato grande, assim, participar da emoção de estar num lugar grande e tal, aquela coisa maneira. eu queria jogar o brasileiro, o brasileiro o escolar não tinha até então o, o brasileiro, mas no, no universitário já tinha o JUBES, Jogos Universitários Brasileiros. Né? Era nacional, no caso. Já era nacional, cara. Já era nacional. Aí porra, vamos com o time de futebol, aí fui, fui pro time de futebol o mais engraçado é o seguinte, eu quase que implorei pra ficar no time de futebol, lá no time de salão. Eu era o cara que mais corria, o cara que mais me dedicava, o cara que mais pensava o jogo, mas eu não pensava como treinador, entende? Aí eu era sempre o cara chato, eu sou até hoje o cara chato. No, no clube também eu era o cara chato, o cara falava pra eu fazer uma coisa, eu falava, mas porra, fazer desse jeito aqui é melhor. Ele, meu irmão, eu quero que você faça desse jeito. Cala a boca, me respeito. Eu, beleza, desculpa aí, velho, vamos nessa. Aí ia fazendo, isso sempre arcou trouxe muita frustração também, porque você treinava pra cacete, pra você você treinava melhor na hora do jogo, e ia lá, e aí, quem entra? Entra você, entra o outro, entra o outro, tu fica no banco aqui, espera aí e tal. E nisso foram vários anos, e foram os anos da faculdade, inclusive futebol, eu tentei jogar bola, quer dizer, eu joguei bola em Bruxelas, quando eu fiquei um ano lá morando em Bruxelas, que eu tranquei minha, minha faculdade, fui pra lá, aí mais uma vez o esporte apareceu como uma oportunidade, pô, vou ficar aqui em Bruxelas, vou viver como jogador, pô, dá pra arrumar alguma coisa aqui. Até que eu tinha com futebol, eu jogando futebol e correndo pra manter o físico lá, Arrumei um timezinho da Série D lá de, de Bruxelas porque eu não conseguia entrar, não tinha série, papel, não série tinha... Seria é provavelmente do país, não da Bélgica, no caso. Não, de Bruxelas Só mesmo. Na Só da cidade? Só da cidade, não. a Série não. D da Bélgica, não, pelo não, menos? Não, Pô, A Bélgica já é pequena, tinha ainda tinha uma Série que... A, B, C e D na não Bruxelas. Mesmo, os caras são mais, mais, mais, mais organizados, né? né, que tem várias... Mas, cara, eu entrei no time lá e não tinha papel, né? Tinha como turista, papel é o visto, né? Pra jogar lá. Então, ninguém conseguia assinar nada comigo. Então, eu ia jogando com o... cara, o cara, não, André fica aqui. eu jogo não jogando bem e tal. Ele me botou até de gato nos num... <risos> jogos lá, num lugar de um italiano, num lugar de eu não sei quem, pra jogar. A gente ganhou o um jogo. Ele, pô, André fica aqui. O cara, me bota um teste logo com o aí, com o alguém. Ele, não, não, não, vou arrumar, vou arrumar. Ficou me enrolando pra caralho. Aí, eu resolvi voltar logo pra... Terminar a faculdade de, de educação não física Para um não perder mesmo. É, porque eu acabei que fiquei até no meio da temporada Se eu estivesse lá em julho, que era na renovação Podia ser alguma coisa Mas eu também resolvi, não, vou voltar para terminar a faculdade o, Talvez o futebol não tenha te pescado como precisaria ter pesca pra você querer se dedicar de fato ao futebol assim? Não você cara! Você não se enxergava tanto? Mano. Eu não, enxergava pra caceta, é. enxerguei muito. O negócio é que eu não tive a oportunidade, não sei se eu não tive a oportunidade, se eu não tive o talento, sacou? Se eu não tive a cabeça pra entender muito bem como é que funcionava o jogo coletivo no qual eu achava de um jeito que o jogo tinha que ser feito, as pessoas não faziam isso. Porque no jogo coletivo cara, você depende dos outros. Não adianta você ser bom fazer o um negócio se você não tiver no um esquema junto com os outros, é coletiva uhum. a parada. A gente tá. Aí voltei para a parada, eu queria o Jubis. Já era o último ano para eu conseguir Voltou o Brasil Voltei pro Brasil, já, voltei pro Brasil era. era o último ano para eu conseguir pro Jubes. Ah, no, nosso time sempre batia na trave, a gente era sempre vice. Na porra do campo, no parecendo o time do Rio Salão. de Janeiro aí, que o pessoal fala que sempre visse, não é, tá tipo nomes isso... não, para o pessoal que, tá as pessoas que não, não achar ruim. É <risos> aí, nessa situação, o que, que acontecia? A gente sempre ficava batendo na porta porque os outros, as outras universidades contratavam os jogadores, né? Tinha os jogadores que tinham bolsas particulares para ir para o Júbis aparecer e tudo mais. Lá era só os, os estudantes da UNB, da Federal, né? Então a gente fazia a seleção dentro da federal pra, pra, pra melhorar isso. isso. Complicado. Aí acabou complicando. Eu, cara, último ano vou me formar, tem que arrumar uma coisa. Aí eu fui, meu irmão, corro mesmo, vamos ver esse negócio de correr. Cadê a vaga pro atletismo aí? Cheguei lá no meu treinador. Foi o... tipo o cara lá do Jamaica abaixo de zero, né? Meu Tentou irmão, de tudo, agora vamos, vamos, vamos pro esporte porra. de inverno. agora. É. Né? Vamos, vamos pra neve, eu que pra essa neve. Porra. Eu falei com o Tadeu, que era um treinador por excelente. Ele trabalhou muito com, com atleta, no atletismo paralímpico, ele inventava várias paradas. Ele era fantástico mesmo, Tadeu, além de um ser humano fantástico Aí eu conversando com ele, eu, porra, Tadeu, eu quero ver se eu consigo é, chegar, eu quero pegar o índice, quanto é o índice? Ele é 4,20, Andrei, nos 1.500 E eu, beleza, 4,20 nos 1.500, né? Bora, pega meu tempo aí <risos> Aí pegou lá os 400, a gente faz, você corre de 400 metros, não, a gente faz um preditivo aqui pra ver quanto é que você tá batendo Aí eu corri lá os, os, os 400 metros para morte, morrendo lá, morte morrida mesmo. Ele falou, Andrei, é, não vai dar não. Dá, dá, cara, mas tá na base aqui, você faria aqui em torno de uns 4,22 aqui, se a gente botasse para os 1.500. Mas dá para você ir. Aí no mesmo dia o cara foi lá e fez um, um 4,10, aí eu falei, não, não quero não. <risos> não vai dar para eu conseguir essa vaga, porque a vaga já tava bem ali. Mas aí nisso, porra, cara, o esporte estava ali presente e já abrindo muito caminho para o futuro do que eu queria viver, sacou? Tanto no futebol quanto no atletismo, que aí no caso era para ir para o Juves. Uhum. E nessa situação a corrida apareceu para mim, como sempre foi uma, uma base para o que eu fazia e tudo mais, eu comecei a entender melhor a corrida como um mercado, que aí foi depois quando eu me formei e houve o boom da corrida aqui que no Brasil, né? em Brasília eu ia para o só um corredor mesmo normal e via que o uhum. movimento era bem legal, né, cara? E tá aqui a gente agora falando de corrida, né? É, é legal tudo isso que você é, tudo isso que você trouxe de exemplo é, mostra que por mais que às vezes você falou pô eu queria futebol aquela época depois tentou vôlei tentou o atletismo ali a corrida em pista mas fica presente nessa história que você contou aí é, parte da sua história que o objetivo que nunca deixou de existir na sua vida foi estar com o esporte, né? Isso é muito claro. É né? tempo Sim. todo. Então a gente está aqui hoje, você está trabalhando com corrida, treinando como atleta amador e trabalhando com corrida, com corrida perfeita, porque consciente ou inconscientemente o teu objetivo sempre foi o esporte, né? Acima de tudo. Cara, não é o esporte em si, né? Então, talvez o esporte em si, mas é a emoção. Que é gerada na minha cabeça na conquista, na vitória. Entende? De atingir um objetivo. De você né? atingir um objetivo. E isso, qualquer esporte dá isso. Por isso que eu falei mais cedo de você fazer o que você goste. Eu, porra, eu gosto. De fazer tudo, até cuspa a distância eu tô competindo, sacou? <risos> então, qualquer coisa, eu tenho esse negócio competitivo muito dentro de mim, que eu até tenho que segurar bastante, eu tenho que relaxar tal, não, não precisa competir com isso não, tem as guerras, né? as batalhas que a gente tem que aprender a lidar até para viver em sociedade melhor <risos> <risos> mas nesse sentido o esporte me traz essa emoção da conquista eu não sei se é uma, fa... uma falta minha alguma coisa dentro do da minha psique, na minha evolução como ser humano que me faltava algum tipo de validação que o esporte trazia isso para mim de eu ser um cara bom, de eu estar correndo, de eu estar sendo primeiro, de eu estar atingindo esses objetivos então o esporte sempre preencheu esse esse espaço para mim mas eu acho que eu aprendi a lidar com o esporte de uma forma mais madura agora depois de velho sem essa coisa muito no chicote de ganhar ou ganhar, de aprender a sentir e a perceber os movimentos do esporte, né? e isso me fez, dentro do esporte, aprender a fazer o esporte melhor, que aí me tornou o cara tão chato que eu sou, <risos> tanto para corrida, principalmente agora que é o que eu exigente, vi mais. É exigente em como fazer isso, em como você quer atingir esse objetivo, eu posso atingir esse objetivo desse jeito ou daquele <risos> jeito, mas qual é o caminho que eu posso atingir melhor esse objetivo, a enxergar de uma forma diferente. né? E isso fez criar a Corrida Perfeita, ter várias ideias dentro do próprio Corrida Perfeita, outras coisas E, e ver essa ferramenta fantástica para a vida que é o esporte, a atividade física Que vai muito além da parte do benefício fisiológico duas batidas do coração, mas... Pô. É um benefício amplo, né? Se a gente fosse aqui parar para discutir, podemos deixar para outro podcast, inclusive, falar o tanto que a, a, o esporte, a, a buscar a saúde por meio do esporte afeta todas as áreas da vida, né? Mas a gente fechar esse podcast, que já estamos aqui no, no horário previsto, é, você diria, então, aí, em poucas palavras que para você hoje, o segredo da regularidade está sempre em busca de um novo objetivo, de fazer um... dar um próximo passo, né? Qual, atingir um objetivo hoje... Qual é o meu próximo melhor? O que, que eu posso fazer de diferente? Esse seriam um dos segredos da regularidade, a gente fecha, encerrar por hoje? Aí a gente pode colocar até o, a missão né, do, do Corrida Perfeita, que é a nossa busca, né? Nossa filosofia, é né? Nossa filosofia, nossa missão é que a perfeição é uma busca, não um ponto final, né? Então eu estou sempre buscando aperfeiçoar dentro disso, o que que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer melhor isso? Como que eu posso executar de uma melhor maneira isso? só que é esse o que é o melhor que é a parte filosófica da, da parada que complica tudo né? o que é melhor para você muitas vezes é diferente do que é melhor para mim só que o que é melhor para o corpo humano normalmente é uma coisa só né se a gente parar pra pensar de desgaste tecnicamente, tecnicamente anatomicamente, dos músculos, dos tendões Oh, André, mas aí você vai falar do desgaste dano do músculo, cada corpo desgasta de uma maneira diferente. É, porque tem recuperação diferente. É, tem alimentação diferente. É, tem tudo isso. Mas a gente vai tentando buscar uma melhor solução para cada um. É uma referência que é básica para todo mundo, né? De comportamento do corpo, né? Isso, Talvez isso. não tenha as variantes aí entre homens e mulheres, mas no geral... Não, não só entre homens e mulheres, tem homens e homens, mulheres e mulheres, Sim. isso linhas gerais assim, o que é básico para todo mundo. Né? O interessante disso, o básico de todo mundo, te traz a consciência para você entender o que é o seu básico, seu o que é o que acontece né? com você que a gente vai lá para aquele começo da referência. A gente tem que ter uma referência para onde chegar e buscar. E dentro dessa referência, a gente vai traçando o que, que você quer. Sim. Como você quer atingir isso. E é justamente essa referência que a gente tem lá no Corrida Perfeita. né? Para quem está chegando aqui a primeira vez e não conhece ainda o Corrida Perfeita, é uma plataforma de conteúdo e treinamento que oferece para qualquer corredor de qualquer perfil uma abordagem diferenciada para a corrida, olhando pelo aspecto técnico do movimento, do preparo corporal para correr. Não é simplesmente sair por aí correndo feito um maluco, feito a maluca e depois tá esse se ferrando todinho e tá achando que o esporte é lesivo, é o esporte gera problema, sendo que a maneira como você se inseriu nele é problemático, quem quiser conhecer acessa o corridaperfeita.com temos também o Instagram do Corrida Perfeita Corrida Perfeita seu Instagram aí, para quem nunca foi no seu ainda pessoal André Você aí que muita gente não entende né? A-C-H-C-A-R né? mas vamos deixar também na descrição dos podcasts também esses Instagrams e quem quiser e acompanhar o nosso trabalho, vai lá, CorridaPerfeita.com. Um, só deixar um, um parêntese, eu a que ainda está muito delongado, mas eu gostaria de falar que eu não sou blogueiro, tá? Então, no post <risos> do André Ascar, você não vai encontrar blogueiragem. encontrar as filosofias de dia, vez em quando. Você vai, vai encontrar é, os é. meus pensamentos, as coisas. Vai ter post um dia, não vai ter post no outro dia, a consistência dentro do, do meu Instagram é completamente diferente do, do Corrida Perfeita, beleza? Beleza, então, mas para quem quiser acompanhar de fato os conteúdos que a gente grava com o André aqui no nosso estúdio, acessa o arroba Corrida Perfeita e conhece o Corrida Perfeita.com e o nosso canal no YouTube também que tá cheio de conteúdo. né? Então, Andrei, valeu pelo nosso primeiro podcast. Valeu, Tiagão. vamos que vamos. Primeiro de muitos e vamos embora. Vamos trazer novas pessoas aí nos próximos e também trazer novos conteúdos para quem tá aí acompanhando claro, a gente. Claro, engrandecer sempre. Até sempre. mais, gente. Valeu. Uma corrida perfeita. Valeu, galera.